Vem para mais um Seguinte, rapaziada. Hoje eu tô aqui com um vídeo de novo do DDTank pra vocês. detente DDTank novo que eu vou trazer pra vocês é o Titan, versão 5.9. Ele dá 4K de cupom com batalha. A vitória é 4K, derrota 2K. Tem muitas missões, tem muitos drops. Muita gente tá jogando. é Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o grupo do Discord, que é esse daqui, ó, pra vocês terem noção. Que a gente fez até uma votação. Se vai. É. Que a gente vai fazer um torneio. Daí a gente perguntou se vai. A galera vai querer sexta, sábado ou domingo. Daí a partir das é 18 horas. Mas você entra aí pra poder participar desse torneio ao vivo vendo premiação, fechou? Então tá bem da hora, tá bem organizadinho A gente ficou um tempo parado, mas tá voltando com tudo Então eu quero que vocês venham jogar, venham se divertir e curtir esse jogo, que cada vez mais está crescendo Eu vou adicionar algumas missões de armas Várias coisinhas, vai ser aprimorada No jogo, para poder, quer ver, você Gostar e se divertir, poder se inverter Com o jogo, então a fazer parte é, Do jogo, entendeu? Eu vou te mostrar como Que quer ver, você vai poder fazer seu cadastro. bem simples Bem rápido, aí na descrição Vai ter o um link do WhatsApp, não, o um link do WhatsApp Não vou deixar, porque vai entrar no WhatsApp Você tem que falar comigo, eu vou deixar um o um meu número Aí, daí você me manda seu nick certinho Daí você pode entrar no, no WhatsApp, porque entrou umas pessoas aleatórias lá, que nem estava jogando, só estava Lá pra que ver a conversa dos players, Vê as conversas dos ADM com os players? Eu tenho bronca desses capa mas enfim, focado aqui no servidor, você vem cá, criar sua conta. O link tá na descrição ó, do Discord. Tá o link do servidor. Tá o link pra você recarregar. Tudo certinho, da forma mais correta que tem, cara. Servidor não resetou, tá aí certinho, bonitinho, gostosinho. E é um novo servidor pra você que tá procurando uma versão que vai te dar nostalgia. Você vai curtir. O link na descrição, você clica em criar conta. Fechou? Cria a sua conta aqui, você vai colocar. Eu vou, eu vou criar uma conta aleatória aqui só para você, por causa do vídeo, né? Mas vamos lá. Só um login fictício, né, mano? Pra depois eu deletar essa conta não vai não vai ficar online Mas beleza, ó Pega a visão, galera Vou colocar até o um nome aqui Fictício também Ó, Viper é, Mine Beleza, ó você Sempre presta atenção aqui cadastro efetuado com sucesso Voltou na página inicial? Não O que você vai fazer? É só pegar, mano, ó Voltar aqui, ó Voltou aqui, o que você que vai fazer? Você vai colocar a mesma coisa que você criou lá O seu login certinho e repetir a sua senha Repetir a sua senha Você já vai entrar no servidor Lembrando bem aqui no, é, Quando você entra aqui Na página inicial Tem início Tem um canal do YouTube Tem as compras VIP Se você tiver interesse você dá uma analisada certinho No que, que cabe melhor no seu bolso Não é obrigado a comprar O jogo é totalmente grátis Você pode vir jogar Se divertir Caso você queira ficar forte E ajudar o servidor a Ficar em pé Você pode adquirir uma VIP Show. Okay. Tem o chat também A galera gosta de usar E tem as configurações da conta Como que você pode Mudar o seu nick deletar o seu pet Ou ap apenas deslogar aqui do site e tem no final o voucher O voucher pra não baixar navegador ter um voucher que vem mais otimizado o navegador que eu tô usando aqui é qual? É o C-Browser, mas também pega no Max Nitro. É os dois navegadores que esse servidor aqui tá pegando. Cara, se você quiser jogar realmente, você entra aí, mano. Que eu... Ó, quem fica online ganha recarga de cupom. Carga de cupom como? Toda vez eu vou lá e mando o ver 30k, tem dia que eu mando 25k de cupom. Vai geral, tá ligado? Se você tiver online, você já recebe. Tem CF da Guild. O CF normal, o C... é, quem CF quer ver que vocês estão acostumados com versão... Inferiores, ele não pega aqui, beleza, galera? Já fica ciente disso. As coisas que pega aqui, as coisas mais simples, mas querendo ou não, quer ver, é o que a galera gosta, é a nostalgia, é o, o antigo, entendeu? E você pode querer se divertir. Presta atenção aqui que eu vou mostrar os negócios para vocês. Ó, basicamente você entrou aqui, o que, que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que fazer, colocar na sua mente, é pegar o evento limitado. Esse evento limitado, ele tem um evento de inauguração, tem um evento semanal. E tem o evento de Natal. Vamos coletar aqui para mostrar os itens para vocês. Beleza, coletei. Ó, vou coletar certinho. Deixar aqui na minha mochila e vou mostrar item por item. E o que, que vem. Mas antes, eu vou mostrar para vocês o que está que acontecendo. Que no caso é o evento. Esse evento de meta, um evento que ver, mesmo não bater na meta, eu vou liberar para vocês. Muita gente tava se questionando, ah, não vai ter evento, o evento vai ser liberado, não sei o que, tá demorando Calma galera, esse evento é para quem ver querendo ou não, é pra vocês bater a meta E atrair amigos de vocês, colegas de vocês que jogaram antigamente E tem uma nostalgia com o jogo, tem uma história no jogo E vir marcar uma história no Titan, entendeu? Daí muita gente quer ver, fala, não, não sei o que sobre o evento Calma, segura aí que a gente vai liberar o evento E se demorar muito tempo, libera até uma coisinha a mais, entendeu? Pode ficar tranquilo que vai liberar é porque esses negócios aqui que tá aqui no evento É muito difícil de dropar como até o XP de pedra Pela nível 18 isso aí é complicado Enfim, vamos voltar aqui no servidor Aqui no servidor tem algumas missões que você pode fazer ó. Vou mostrar aqui para vocês Acho que é tarefa de áreas Aqui embaixo aqui, ó. Vamos começar ali de baixo Tem tarefa de áreas Olha, para você ver ó. Desafio de mil lutas Tem aqui 250 PVP Você pode ir fazendo aí ó. Conforme você vai brincando Você vai querer pegando. Tem consumo Tem muita coisa Mano, você colocou cupom Vamos supor Você colocou uma recarga de cupom Fez PVP Você pode vir aqui ó. Construção Doar seus cupom E conseguir os prêmios aqui e no caso é exame tem muita coisinha, super pedra, tem, ó, também que vem baú de cartão de alma Mas as coisas que mais importam aqui pra upar, no caso é honra, pro e exame, espírito de luta também, né São as, as coisas principais aqui, ó, que isso aqui te ajuda demais, mano Você doa pouco cupom e, querendo ou não, você consegue muito, que ver benefício assim dizer, beleza, vamos aqui no hall da fama mostrar pra vocês, hall da fama basicamente tá assim, brunado aqui em primeiro lugar, ó, o máximo, o topo de FC que o cara consegue pegar aqui no meu servidor é em base de, vamos supor, 25k de atributo, 30k mais ou menos, olha lá, ainda ninguém conseguiu chegar nesse aí, o servidor já é antigo um pouquinho ninguém conseguiu, tá novo o servidor porque, tipo, se você chegar aqui no servidor e você se for novo, pra você vai ser novo o servidor a galera que já assistiu o vídeo ou já criou uma conta aqui, pra eles não vai ser novo o servidor, por isso que eu tô colocando título de novo servidor, entendeu? Porque muita gente chega e muita gente chega por causa desse título, entendeu? Daí basicamente é isso. Daí tem os servers que ele é, mano, free, ó, a conta é totalmente free, para muita gente que pergunta como que os free tá? Basicamente free tá assim, ó. E eu vou aumentar o atributo dos free, eles já chegar na casa dos 18 de atributo para mais. É só colocar alguns eventinhos aí, vou colocar algumas coisa a mais. E os drops tá legal também, show, galera. Acho que é isso basicamente. Pra você quer ver quando você fazer o seu PVP, você pode vir aqui, eu Vou te dar uma dica. Essa dica aqui vai te ajudar muito. Você vai vir aqui comprar baú de Eve cupom. Vamos supor. Você tem muita que ver. Você tem muito cupom. Fez PVP, tem muito cupom. Mas no caso você pode vir aqui, ó. itens, Mostrar aqui pra vocês. é o baú de Eve cupom. E custa mil cupons. Você pode comprar 50, que vai dar 50k de cupom. Aí você abre eles vem aqui e compra aqui, ó Super pedra pra você deixar sua conta Fudosa, full, é, full e depois esse cartão Misterioso aqui tá por 500, deixa eu ver aqui Tá por 50k, porque vem 10k de cartas aqui, entendeu? E pra você que ver aqui, entrar aqui, ó Você já vem aqui diretamente, ó, que vai ter um terno De 900 de atributo ele tá custando mil cupom. Daí você vem cá, ó, compra ele e coloca por é, um ano basicamente 5k de cupom, Bem baratinho e bem simples de fazer, né? Beleza, né? Você fez isso que, que Ó, Essa foi uma dica, querendo ou não Agora eu vou mostrar os itens do evento Os itens do evento basicamente tem colar de dragão Tem que ver as pulseiras de Vênus E é tudo, ó, pra você ver 15 dias. Tem um canhão de abóbora de 800 de atributo. Tem também o um Deus Sortudo, que você pode querer deixar guardado para você usar depois. Tem equipamento do pet nível, é, deixa eu ver aqui, nível 35, não, 25, para você querer quando pegar o pet já poder equipar esses equipamentos aqui. Depois tem equipamento do nível 55 com os atributos bem apelão. Tem ó, Super dom de anjo, que mano, novo recruta, vem um pet, formiga vermelha, cinco estrelas, vem pedra avançada, potencial, quatro é, pedras de imagem, um cadzame e vem outras coisinhas aqui, ó. 25 blocos elementar blocos avançados 25 também, baú de carta, vem umas coisinhas. Ah, umas coisinhas a mais, querendo ou não, já dá uma ajuda, né, galera? Daí aí que é pra você vê, ó. E fora que também, eu esqueci de mostrar. Vem, ó, Deus Guerreiro, Chapéu, né? 170 de armadura e 125 de atributo né? Você pode equipar Vem que ver é, óculos também Óculos do domador 45 de atributo mais 70 de atributo né? Tem o terno do Hulk 100 de atributo, 15 dias Tem o um cabelo de 125 de atributo 7 dias o olho da copa de 25 de atributo por 15 dias, basicamente sua conta já... Ó, sem fazer basicamente nada, só equipar as coisas, o que você conseguiu? Level 19, 3k de atributo só pra você conseguir, tipo, já vai IPVP de uma forma mais que gostosinha, querendo ou não, tem muito novato no servidor, e você vai curtir, você vai... É, aproveita, né, Porque ou não, tem, vai ter evento, vai ter torneio. Se você for esperto, você entra na, no servidor e espera, entra no grupo do WhatsApp certinho, organizado, entra aqui no grupo do Discord, troca umas ideias... Mano, conhece o servidor e cadraça, cara. Vem jogar, dá oportunidade pro servidor que ele tá em online. E, mano, garanto que é pra agregar, você vai curtir, fechou? Então é isso, galera. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo. Acho que, por enquanto, é isso. Tem muita figura aqui pra ativar também, fechou? Mas essas figura onde você vai conseguir figura? Fugura, você consegue lá no PVP, nas cartas do PVP, vem nos drop das cartas. É. Potencial, onde você é, potencial não, pedra avançada, onde você consegue, fora quer ver as missões, você consegue, quer ver, guerretrial, pedra de gold também, consegue muita coisa nas distâncias, mas nas distâncias mais simples, entendeu, nas instâncias mais simples pra você que é novato, corsário, é uma coisa que ninguém faz muito, mas, mano, e tem gente vendendo, a Miss Green vende muita coisa aqui, muita gente tá vendendo as coisas, entendeu, tipo, que dropa, daí o comércio tá legal e o PVP tá legal, daí se juntar isso tudo, o jogo fica essencial pra você vir jogar. Então, tá aí, as portas já estão abertas Seja bem-vindo E eu fico com esse vídeo por aqui Muito obrigado pela sua presença até o final do vídeo Te vejo que vem aqui no DDTank E no torneio que eu vou fazer ao vivo Às é 18 horas Vou ver que, qual o horário que vai bater certinho aqui Assim que chega num horário que vê que Dá certo, a gente faz o sorteio, fechou? Não, quer dizer, faz o torneio, fechou? Então, até mais